Estou aqui para iniciar uma trajetória, na companhia, sobre os olhares, sobre o escrutínio, sobre a crítica e na expectativa de que este mandato seja marcado pela participação de todos. Sou um simples professor universitário e espero, nas novas funções, aprender e, de algum modo, deixar uma marca nesse setor que é fundamental para a economia, a soberania e a independência do país. Muito obrigado. E nós teremos, a partir de agora, o coro completo e esperamos é, que, evidentemente, que as nossas decisões é, é, sempre estarão em, em processo de celeridade. Decisões importantes para a agência e que a gente consiga é, dar um passo ainda mais fundamental com a sua presença é, com o seu trabalho e com a sua experiência acumulada uh, em vários setores que você me disse uh, que já passou.